Essa parte, eu comecei a fazer essa breve introdução né, ao tema da dessa workshop, que é o tal do Civec Grip. Bem no comecinho da pandemia, antes de. Acho que foi até antes de declarar como estado pandêmico, já tinha o pessoal da Fiocruz, o pessoal lá do Processo, um Instituto dentro da Fiocruz, começando a dar algumas falando: olha, os dados de o SRAG, o SIDEP-GRIPE, tá está mostrando que já tem alguma coisa no Brasil acontecendo. Isso muito antes da gente ter aquelas entrevistas do Ministro da Saúde, todo aquele começo né da, da cobertura que a gente teve. E foi desde então que isso começou a aparecer, né isso no nosso dia a dia, SIDEP-GRIPE e SRAG. E aí a gente achou importante trazer um pouco o histórico disso, né? o que isso significa o que vem. Primeiro, esse CVEP Grip, ele é um sistema que trata dessas notificações de síndromes, agudas graves. Notificação é quando o sistema de saúde, a prefeitura, a Secretaria de Saúde lá no, lá no município, é, avisa... A, a si mesmo e as instâncias superiores, a secretaria pessoal, que está acontecendo alguma coisa. Ele notifica. E ele começa notificando um caso que ainda é suspeito. Esse caso pode ter uma evolução, pode ser descartado, confirmado, isso depende dos testes laboratoriais. Essa notificação ela tem várias é, naturezas. Então, a gente não pode olhar, já começa a primeira questão na base de dados, né? Eu tenho mil linhas na base de dados, então eu tenho mil casos de COVID. daqueles, daquelas mil linhas, eu vou ter casos que ainda estão sendo investigados, são suspeitos. Eu vou ter casos que foram descartados, não é COVID, não é SARS. E tem os casos confirmados. Então é bom entender o que é uma notificação e, é, e que essa notificação ela tem vários é, status, né? Ela pode ter várias está em algumas situações nem não interessa, pode interessar uma delas dependendo da análise, independente do estado dela. Pode passar. É, de síndromes respiratórias, gripe, colocamos aí um bojisto um de né? síndrome respiratória é medicina entra tudo que faz a gente espirrar praticamente esses vírus uh, respiratórios né? e essas síndromes respiratórias elas podem ser de vários graus de severidade tem as graves e a síndrome respiratória comum nesse caso a gente de síndromes respiratórios agudas e graves. Uma gripe que é aguda uma gripe que é grave. Para isso, a gente precisa de uma série de homens que são pré-definidos. Por exemplo, semana passada, uns dois dias atrás, eu peguei um resfriado. Minha voz deve estar meio esquisita até. Mas eu não me encaixo aqui, como uma israque. Tô, talvez, com uma gripe, infelizmente, curando. Mas não entro, no meu caso, não entra nessa série de sintomas predefinidos. Colocou um link aqui no slide, que vocês podem olhar depois. E aí você tem que estar tá uma febre persistente assim, de tanto graus, talvez ser internado, e tem uma série de de condições if, else, e, e se aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, aí você é classificado como uma, um caso de síndrome respiratória aguda grave. E é disso que o Epigrip trata, fala dessas notificações. Pode avançar, Carol? E de onde que saiu esse, esse Vep Grip? Ele foi criado lá atrás, em 2009, naquela pandemia de SARS, a H1N1. Ele foi criado como, para, para o objetivo de monitoramento contínuo da SRAC, que a gente acabou de falar. Principalmente com a detecção precoce de, de epidemias. Então, ele foi já pensando em situações como essa que nós, infelizmente, passamos. Lá em... há dois anos atrás. Ele é O Civep GRIP, o sistema, ele é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a FGV. E esses três, essas três entidades criaram... um um sistema chamado InfoGrip, que é para o monitoramento do CivepGrip. Então, você tem o CivepGrip, sistema de informações em saúde, ele é onde os dados são notificados e são enviados. E conectado a esse, a esse sistema de informações de saúde, esse banco de dados, vou colocar assim, foi criado também um sistema de monitoramento desses dados chamado InfoGrip, aí a gente vê o pessoal lá da Marcelo, o Léo Bastos, o pessoal falando bastante sobre o que eles fazem dentro do InfoGrip, esse sistema de acompanhamento. E, na época, o InfoGrip, ele é um dos primeiros, são um os primeiros sistemas de saúde que apontou justamente algo de errado. No Brasil estava acontecendo algo de errado lá atrás. Então, então, teve uma relevância muito grande no começo e continuou tendo. Daí o interesse nosso, eu imagino que vocês também, de aprender mais a lidar, entender melhor esses dados, que não são triviais, não são dados tão arrumadinhos, conforme a gente costuma ver os dados de saúde sobre a idade, os dados tradicionais. Enfim, é algo que começou a ser coletado em 2009, e aí, eu estou comparando aqui com mortalidade de sinais que, que são luz, que são coletados desde os anos 90. Então, isso tudo tem um período de maturidade também.